como é costume acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados embõem como base inalienável para o seu adepto a auto-reforma moral e mental, naquela noite memorável para todos de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam o pedestal de tudo o que se desenrolaria. Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se a explanação formosa e fecunda do presidente terreno. As parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inolvidáveis, mais uma vez, internecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec, que circulavam à mesa, repercutindo gratamente, pela primeira vez, no íntimo de cada um de nós outros, o divino convite para a redenção pois, até então, não ouvirmos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido, em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino, e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e, particularmente, para os deditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito, muito mais que isso. Para estes, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula estranha, singular terapêutica, que nos ministravam um qual medicamentação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, vibração do pensamento criador repercutindo em ondas sonoras, nas quais se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluido-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiums e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo com as dos demais cooperadores em ação, produziam. Intensificam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas em que as imagens mentais se retrataram, da coordenação e estabilidade de sequências, etc., etc. A palavra, assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros quais prisioneiros do pecado que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores, além, o víamos tal como o texto evangélico o descrevia bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário. Aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e as adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos como aos próprios crentes da sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e internecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade, ia repetindo e comentando as encantadoras e inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, Tantos corações sequiosos tinham desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas haviam transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que, sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados.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 Mateus capítulo 5, versículos 3, 4 e 6 Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10 Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma tua cruz e segue-me. Lucas, capítulo 18, versículos 18 e 22. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que levem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedem. Seu poder cobre a terra e, por toda parte, junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Nota da Editora Comunicação do Espírito de Verdade O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec CAPÍTULO 6, itens 6, 7 e 8 E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o consolador amável destacava-se radiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas, acendia, nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os abores da salvação. Suspensos pelo interesse do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas, ainda mais doces, do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía eternamente, com entonações que repercutiam até o âmago dos nossos espíritos, sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refúgios para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que, pela primeira vez desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. De súbito... Brado angustioso, de suprema desesperação, feriu a majestade do religioso silêncio que abendiçoava o cenáculo um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados durante o cativeiro no vale sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sob as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigir o concurso humano a fim de ser suavizado, esperando receber também alívio aos feros padecimentos que o exasperavam, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo rabi da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, — Compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais, não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. A um sinal de Alceste de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada de tal e de feições, e que na véspera se comprometer ao magno desempenho, quando das investigações dos obreiros do Instituto, para conseguirem a reunião. Dois médicos, responsáveis pelo espírito em questão, acompanharam-o, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a este dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena, então, atingiu a culminância mais patética e, ao mesmo tempo, mais sublime que imaginar-se possa. Apossando-se de um aparelho carnal que, piadosamente, por momentos lhe emprestavam, no intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu, em toda sua plenitude, a tragédia que havia longos anos vinha experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível. Pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais nos quais suas vibrações Ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava refletiu ele sobre a médium, que traduziu, tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía, para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sob as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver, por toda parte, o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentava a consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas, e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo, que via, cheio de horror, Eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o alentúmulo costuma registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho e sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhara ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, ia, nervosamente, arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa à disposição dos psicógrafos e, nele julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes, mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado e reconhecer-se e sentir-se vivo. Nervoso e requieto, excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, estorcia se e ululava, Espunha, sufocado em lágrimas afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera, a conformidade conselheira e prudente, frente às penas da adversidade, pois reconhecia agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que as não tenha experimentado. Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, fala-lhe piedosamente, consola-o apontando a luz sacrossanta do Evangelho do mestre divino como recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda com sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar tal a certeza do que afirma a intervenção do Médico Celeste que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva, então, uma prece, singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infindo, em busca do seio amorável de Jesus, para a súplica de mercês imediatas para o desgraçado que precisa serenidade a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Acompanham-no de boa mente todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado. Encarnados que compõem a mesa, desencarnados que realizam a magnificência da sessão, isto é, instrutores, vigilantes, assistentes-guias da casa, lanceiros e até nós outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos. Oram ainda os diretores de nossa colônia que, do segredo do templo, assistem quanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os quais do hospital igualmente assistem aos trabalhos por intermédio dos possantes aparelhos que conhecemos ou simplesmente servindo-se da dupla vista que facilmente acionam. E, assim, docemente harmonizada e fortalecida, ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações, fraternalmente unidos sob o ósculo sublime da caridade, no que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado, a prece iribada e santa transformou-se em corrente vigorosa, de luz resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo da sua divina misericórdia. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração, que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo, são vozes a lhe segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis a gotejar em tréguas, vislumbres de bonanças nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito ergastulado na desgraça. Após a prece, seguiu-se silêncio impressionante como só existiria sobre a terra outrora durante a prática dos mistérios nos santuários dos antigos templos de ciências orientais. Todos concentrados, apenas a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Pouco a pouco sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencarnados, conjugadas com as de encarnados, morejavam, efetivava-se a divina intervenção. E não desdenharemos descrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo da nossa apreciação. As vibrações mentais dos assistentes encarnados e, particularmente, da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental, encontravam-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinada pelos provedores do importante certame espiritual, reagiam contra as do comunicante que... Viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sombranceiro, refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se, assim, luta árdua na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais aconselháveis, no caso, fornecidos pela médium e pelos guias assistentes, deveriam impor-se e domar as emitidas pela entidade sofredora incapaz de algo produzir distante do inferior. A corrente poderosa pouco a pouco apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando-a em afinidades com o paciente, tornava assimilável por este cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro. Eram como que compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-la em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes e alinas sobre suas chagas anímicas, por meio do filtro humano representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria, de forma alguma, nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar e era como transfusão de sangue em moribundo que voltasse à vida após ter-se encontrado às bordas do túmulo, infiltração de essências preciosas que a médium recebia do alto ou dos mentores presentes em abundância, transmitindo em seguida ao padecente. Lentamente a médium se aquietou porque o desgraçado retalhado se acalmara. Já não via os reflexos mentais do ato temerário, o que equivale a adiantar que desaparecera a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo que em vão tentara recolher para recompor. Grata sensação de alívio, perpassava suas fibras perispirituais doloridas pelos amargores longamente suportados. Continuava o silêncio augusto, propício às dulçurosas revelações imateriais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu Filho Imaculado. Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades blandiciosas da melodia evangélica, quais cavatinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação. Suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então... Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou de luminosidades adamantinas. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico a que o infeliz se encostava. Explica-lhe o presidente, pormenorizadamente, quanto lhe sucedeu e por que sucedeu. Ministra-lhe aula expressiva a que aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia, então, na sessão espiritista terrena, o que havíamos assistido nas assembleias do hospital, presididas pelo insigne teócrito. A vida do paciente ressurge como fotografada, refletida nesses quadros, de suas mesmas recordações desfilando à frente de seus olhos desde o berço até o túmulo, por ele mesmo cavado. Ele reviu o que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sob as rodas de um veículo. Contemplou, perplexo e aterrado, os destroços a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana, cheia de vigor e de seiva, para o prolongamento da existência. Mas fê agora, independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo do pesadelo. Observou mesmo, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sobre os trilhos. Assistiu como ouvido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada e viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda sua sepultura. Compreendeu assim, e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é, que era imortal e continuaria vivendo, vivendo ainda e para todo o sempre, apesar do suicídio que de nada aproveitar a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência, de responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas. E que, se o corpo material se extinguia com efeito no lodo pútrido de um sepulcro, o espírito, que é a personalidade real porque descendente da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos, vivo e eterno, como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Ó oh, Deus do céu! Que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé pela doçura irresistível do evangelho do meigo nazareno. Que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderão ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade do unigênito de Deus, em seu nome esvoaçam, mergulhados em vibrações iribadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos que se congregam em cadeias mentais excelentes o precioso exemplo de nova prática da fraternidade? em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa, de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes, enquanto os embaixadores da luz lhe desvendariam os mistérios do túmulo, ofertando-lhe sacrosantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do divino pastor? Homem, irmão que como eu, descendes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal fadada destinos excelsos no seio magnânimo da eternidade, Apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam, senão para excitar-te os sentidos em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alija para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no conserto das sociedades espirituais. Pois tudo isso... Mas não é que escolhos terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento, aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terás dado abrigo em teu seio as forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida e empolgada se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabram, qual preciosa e cândida flor celeste, para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando aos jôfares de caridade fraterna, a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se pregatar como tu